beleza cambada seguinte hoje eu vim debater a série especial sobre os bsds tá? É uma semana especial bsds porque eu vi um artigo que me marcaram nas redes sociais e eu resolvi ler que era um artigo que dizia o seguinte os bsds estão morrendo alguns pesquisadores de segurança acreditam que sim e tá E eu resolvi dar uma lida no artigo me chamou a atenção eu fui ler e dizia o seguinte os caras Reportaram para as distribuições FreeBSD, OpenBSD e NetBSD um pouco mais de uma centena de bugs. Seis meses depois, esses bugs ainda estavam lá. Pô, isso é realmente preocupante. Seis meses depois, ainda estavam lá. E tá, eles diziam que o que menos tinha bugs era o OpenBSD. Só que assim, a base de código deles é menor, então assim, automaticamente ele acabou tendo menos. E assim, teve bug que eles reportaram, por exemplo, pro o FreeBSD, que mais ou menos a resposta que o cara teve é a seguinte, vocês perguntaram, pro reportaram para a comunidade do macOS? Porque, bom, o macOS é um FreeBSD, então assim, vocês reportaram para eles também? Que eles ficam esperando vir do macOS pro o FreeBSD, dá mais ou menos a entender isso. E... tá, é, é realmente preocupante isso, né? Seis meses depois ainda estão lá os bugs. Só que assim, o que me chamou a atenção foi o alvoroço que a galera fez nos comentários. Falando que é tudo culpa da licença BSD que isso acontece. Já tive comentários aqui no meu canal também dizendo que ah, a GPL é justa. É justa né, quando tem um bando de sanguessuga que só quer usar o programa e não contribui com nada. Isso acontece muito nas comunidades Linux. E teve gente falando não que... A GPL é superior à BSD, e é isso que me chama a atenção, é essa questão de falar que a GPL é superior, a GPL é justa, que é culpa da licença, e é onde eu resolvi debater, então eu peguei o meu próprio comentário, e eu destrinchei porque eu adicionei coisas para poder debater aqui com vocês, tá? para deixar melhor, lá eu só fiz um comentário, aqui eu vou debater melhor o assunto, então tá, eu coloquei que realmente ó, é preocupante, seis meses depois que reportaram os bugs e nenhum sinal assim eles ainda estão lá só que eu coloquei uma adição aqui que eu vejo primeiro o GNU morrer do que qualquer um bsd nossa que absurdo não é onde eu vou debater mesmo e realmente porque assim os bugs no gnu também não são corrigidos tão rápido não galera vocês acham que sim não eles parecem que espera inércia acontecer Vou indicar de novo o livro A Catedral e o Bazar, vocês vão entender melhor. O problema é que assim, quem lê A Catedral e o Bazar pensa que assim, é o Windows vs Linux. Não, é GNU vs Linux naquele livro. O modelo de desenvolvimento do GNU versus o modelo de desenvolvimento do Linux. E quem escreveu isso foi o Eric Raymond, que na época ele era o desenvolvedor do Lisp no Emacs. Ou seja, ele era da comunidade GNU. E isso espantava ele. Ele falou assim: como é que do Linux a coisa avança tão rápido e do GNU não? É porque o GNU é desenvolvido no modelo catedral, onde poucas pessoas opinam e é só entre um grupinho. E no bazar não, onde muita gente opina, todo mundo participa. E é isso que acontece rápido. Leiam Catedral e Bazar, esse livro é muito bom, galera. Mas continuando aqui, é, tem recurso, galera, que eu até descrevi aqui também, eu peguei esse, essa parte aqui no artigo da IBM, tá? Que tem recurso nos BSDs, que chegam primeiro nos BSDs e depois surgem no Linux. É por isso que eu acho importante a existência dos BSDs. Eu peguei aqui, frase por frase da IBM, se a IBM me permite, né? Eu nem pedi autorização delas, mas vou deixar o link na descrição para quem quiser ler. Diz o seguinte, eu cortei e já vou direto ao ponto. Por exemplo, o Big Kernel Lock é um importante símbolo de limitação de escalabilidade em qualquer sistema operacional. Foi expulgado das partes importantes do Dragonfly BSD, que é o BSD que eu é gosto, bem antes disso ocorrer no Linux. Esse BSD adotou uma estratégia de tokens em lugar de locks, de forma que diferentes subsistemas do kernel se comunicam com grande eficiência e sem bloquear as rotinas de processos. Cada trecho de código é capaz de aguardar independentemente até que as suas requisições sejam processadas. Interessante, isso também vale para o System D. Viu, assim, esse é um tipo de recurso que existe também no System D, quer dizer, apareceu primeiro no Dragonfly BSD e depois vai aparecer no System D. Então... Link desse artigo na descrição desse vídeo, tá bom? Ah, eu coloquei o seguinte, não adianta a galera ficar culpando as licenças BSD não, tá? Então eu levantei aqui programas que utilizam a BSD e programas que utilizam a GPL. E a gente vai ver, assim, o que, que é sucesso o que, que é fracasso, vamos assim dizer. O que, que tem um anda bem o desenvolvimento e o que, que não andam. Tá, então a primeira coisa que eu coloquei aqui é a Bionic do Android, porque o Android não utiliza a GLIBC, ele utiliza Bionic. Está sob BSD. Já quebrou aqui, né? Olha o sucesso com o Android. Eu até fiz uma ressalva que é o Bionic, essa biblioteca, ela veio de bibliotecas de recursos de bibliotecas do próprio FreeBSD, e se eu não me engano, do OpenBSD. O Toybox, que eu venho promovendo aqui há faz tempo, não tanto tempo assim desde o ano passado é que ele é o terminal que está substituindo o BusyBox ele está sob o BSD a Muscle ela está numa licença parecida com a BSD na verdade a Muscle e a MIT se parecem os processadores J-Core que eu venho divulgando aqui no canal e o RISC-V que eu divulguei uma ou duas semanas atrás uma pouca coisa assim eles também são sob licença BSD o TCD subsystem do QEMU está sob BSD, inclusive ele está sob BSD para poder corrigir uma bagunça da GPL, viu? Essa parte sobre essa bagunça da GPL eu vou tratar em um vídeo à parte. Vai ter um vídeo específico só sobre a GPL aqui no canal, na série sobre licenças. O gerenciador de pacotes BPS do Void Linux está sob a cláusula 2 da BSD. Inclusive o OpenRC do Gentoo também está sob a cláusula 2 da BSD. E os comandos SSH, que a gente usa para acessar servidores ou computadores, né? muitos muitos anos, está sob BSD e o comando Call também. Por outro lado, o microkernel Mach que todo mundo conhece como Herd. Na verdade, Herd não é o nome dele, o nome dele é Mach. Herd é o conjunto de Diamonds dele. Já tem vídeo aqui no canal, link na descrição. Inclusive, já teve até gente que comentou no meu vídeo. Pô, oh, cheio de link na descrição até do projeto GNU, tem gente falando, é herd, não é GNU Mac nem GNU herd, você tá distorcendo a história. Sabe, e ainda diz o seguinte, né, que eu não conheço a história da GNU e Linux. Ou então diz o seguinte, né, o Stalmer, não, e o cara ainda editou o comentário, mas focando aqui no assunto, o no GNU Mac é um projeto que está sob GPL e é um fracasso. É difícil até você conseguir botar com, com esse microkernel. E um detalhe, né? E se tem coisas que funcionam nele, essas coisas vieram do Linux. Pegaram coisas do Linux e incorporaram a ele pra ver se funcionava. Porque ele mesmo não, não vai não alavanca. Esse projeto aqui é um fracasso. Aliás, interessante né? que o Eleno que é o sistema operacional microkernel, que eu acabo divulgando bastante, que eu gosto dele pra caramba, ele está sob BSD. Algumas partes programas de terceiros são sobre GPL, isso é inevitável, mas o LNOS mesmo, ele está sob BSD, e ele funciona, né? você consegue botar, você consegue usar ele, com todas as limitações que existem nos microkernel, o microkernel geralmente ele tem esses problemas mesmo, mas ele está dentro das limitações do microkernel, mas ele funciona, diferente do GNOMAC, anote aqui também é o seguinte, a glibc está sob GPL. E ela havia sido descontinuada. Ela só existe hoje graças à comunidade Linux. Se não fosse a comunidade Linux, ela já não existia mais. Ninguém teria ela mais. O último que eu peguei aqui é o seguinte. O GCC ele está sob GPL E ele só se tornou funcional graças à comunidade SunOS. Que é de um sistema personal sob licença BSD. Bom, o SunOS depois se tornou Solaris. E graças a essa comunidade SunOS que ele se tornou funcional. Senão, nem funcional ele seria. Não teria sido utilizado no Linux E evoluir do jeito que evoluiu graças à comunidade Linux Então galera, eu notei que ainda falei o seguinte Que isso está mais relacionado a modelo de desenvolvimento Você pode ter um programa sobre licença BSD E ter um modelo de desenvolvimento muito bom Que evolui Enquanto você pode ter um programa sobre licença GPL E não dá em nada Isso acontece bastante, tem muitos outros programas sobre GPL, que foram descontinuados. No próprio GNU mesmo teve programa que foi descontinuado. Esse aqui são alguns que eu citei, mas teve outros que foram descontinuados. Aí eu notei o seguinte... Uh, uh, que agora são minhas opiniões, tá? O que que deve ser feito? E o que que a comunidade BSD deve fazer? BSD, quando eu falo, eu falando todos os BSDs. O primeiro é que, assim, as empresas que utilizam contribuem até financeiramente com devolução de código, com computadores, Ajudar a comunidade BSD, apesar que tem, se você for no próprio site do FreeBSD, você vê lá patrocinadores, Netflix está lá. Então assim, eles têm uma ajuda muito forte. O cara que desenvolveu o WhatsApp, ele doou um milhão para a comunidade FreeBSD. Tem pessoas e empresas que fazem isso, só que assim, tem mais projetos que utilizam que podem ajudar também financeiramente. Para eles também terem retorno, assim como acontece no Linux. Agora vou falar, na minha opinião, o que deveria ser feito também por parte da comunidade BSD. É que assim, geralmente os BSDs, que eu lembro que eu li no, na documentação do Dragonfly BSD, cada um deles tem um kernel próprio. O OpenBSD tem o dele, o FreeBSD tem o dele, o NetBSD tem o dele e o Dragonfly BSD tem, tem o dele. E os programas geralmente dos BSDs, eles têm que ser portados de um para o outro. Então, assim, eu acho que eles poderiam ter, como no próprio kernel Linux, ter um kernel vanilo, um site kernel. Geralmente, os BSDs eles derivam do 4.4 BSD Lite. Então, assim, eles poderiam ter, vamos supor, assim, um site, um FTP 4.4 BSD Lite, é um kernel específico ali, assim, onde dessa base eles tirariam o um kernel de desenvolvimento deles. Eu acho que a coisa evoluiria um pouco mais rápido para os próprios BSDs. É, eu acho, na minha opinião, galera, assim, a comunidade e as ferramentas GNU elas têm uma certa importância. Mas eu acho que as comunidades BSD têm muito mais importância do que até a própria comunidade GNU. Então aqui eu só vim da minha opinião a respeito do assunto, que com base naquilo que ele falou, realmente pode acontecer das comunidades BSD acabarem, mas se for acabar a comunidade BSD, acaba a comunidade GNU também, que só com base nisso né então é isso que eu tô focando na parte por exemplo de financiamento o dragonfly bsd é financiado também por pessoas e empresas o openbsd também o netbsd também acontece realmente de coisas demorarem a vir para os bsds uma das coisas que motivou a criação do dragonfly bsd foi isso o atraso várias vezes foram adiados o lançamento do freebsd na versão 5 então não sei se você utiliza BSD, deixa aqui nos comentários a sua opinião do que deve ser feito ou não. Eu acho que deveria existir um padrão de é, binários, em né? vez de ficar portando de um para o outro. Que do Dragonfly BSD, eu sei que os programas do FreeBSD têm que ser portados para ele. Então, assim, eu acho que poderia existir programas é, de uma forma, vamos assim, de ser genérica. Né? E é lógico que é uma possibilidade de ter a sua versão customizada para a própria distribuição. Então tá, eu conheci BSDs através do próprio Linux, e especificamente através do Gentoo, né? Aprofundar foi através do Gentoo, graças ao Portage, que eu fui pesquisar que o Portage ele foi inspirado no ports do FreeBSD, então eu fui dar uma olhada lá no que tinha no FreeBSD, e acabei gostando pra caramba. Então é isso, eu só quis dar minha opinião, é isso aí, um abraço e falou!